Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. E a caridade, onde fica? Esses dias eu estava lendo um artigo da Terezinha Cole e achei muito interessante para a gente falar sobre ele aqui porque serve tanto para nós, dentro das nossas casas espíritas, é especificamente para isso, o um artigo, como para qualquer outro ambiente religioso. Porque é comum... No meio espírita, né, é, diante de certas circunstâncias, nós ouvirmos confrades, ouvirmos as pessoas ali que são trabalhadoras do lugar, usar a clássica pergunta, e a caridade, onde fica? Quando a gente tom, tom, estamos tomando alguma atitude, né? Porque na casa espírita, quando a gente tenta estabelecer algumas normas de procedimentos, ou em outros lugares também, Visando a harmonia, visando o bem-estar de todos, logo surgem companheiros que se julgam caridosos, questionando sobre a caridade. Vamos explicar melhor. Quando nós sugerimos que os trabalhadores procurem vir aos centros banhados, com roupas limpas, logo vem alguém dizendo assim, isso é falta de caridade para com os trabalhadores mais simples. Ora, o que, que higiene pessoal e roupa limpa tem a ver com luxo? Errado seria as pessoas que frequentam a casa ou aquele ambiente terem que receber um passe de um médio que não usa desodorante. Ou seja, falta de caridade seria fazer com que os demais frequentadores e trabalhadores respirassem aquele odor fétido de uma pessoa que tem aversão a seio pessoal. É como eu sempre falo, quando a gente vai falar, dar um passe na pessoa, a gente levanta as mãos e fala, pensem em Jesus. Imagina uma pessoa dessa dando um passe na gente. Quando ela mandar levantar as mãos, pensa em Jesus, a pessoa já cai com aquele cheiro que ela sente. E quando se pede para que os alunos dos variados cursos no centro, né, ou mesmo num trabalho espiritual, permaneçam em silêncio, né, não faltam também companheiros alertando sobre a falta de caridade. Horas, mais uma vez a gente disse. Deixar as pessoas falarem... E cochicharem à vontade, no tom de voz que quiser, não seria falta de caridade para com aquelas pessoas que deixam seus afazeres, suas famílias, seu lar aconchegante, para se dedicar ao estudo, ou assistir uma preleção, ou assistir uma palestra? Ou seja, temos que ter caridade para com essas pessoas, pois esses não, não, não vieram ao centro para serem obrigados a ficar ali ouvindo conversa fiada. Vieram com seriedade para prestar atenção para aprender, de alguma maneira. E no caso que é comum também, a gente vê crianças que acompanham seus pais nas palestras na casa espírita, e, e quando é, são solicitados que, eles, que os pais, né, que eles cuidem das crianças para não deixar las ficar fazendo barulho, para não deixar elas ficar fazendo, fazendo bagunça, que tem gente que quer, tem criança que quer virar o lugar onde chega de cabeça para baixo. Surgem logo os, os olhares inquisidores daqueles que pensam que essa atitude é uma falta de caridade. Uma vez que os pais, coitados, estão ali também para aprender, para ver as preleções, para verem as palestras em paz. Aí a gente questiona, a gente pergunta, e os demais assistidos? Não terão eles o direito e a tranquilidade de assistir o evento também? Então, assim também acontece, por exemplo, quando a gente solicita que as pessoas desliguem seus telefones celulares, ou mesmo que coloquem no modo silencioso, né? assim como quando nós pedimos para que é, não reserve lugar, não fique reservando lugar para outras pessoas que não chegarem, a gente não sabe nem se elas vão chegar. Então muitos pseudos caridosos também repetem que isso também é falta de caridade. Diante disso, analisando isso, não seria falta de caridade para com o preleitor, ele assistir alguém atendendo o celular enquanto ele está proferindo uma palestra? Isso é uma falta de educação, uma falta de respeito. Assim como vemos pessoas assistindo uma palestra de pé ou uma preleção em muitos lugares, lá com a blusa, com a bolsa, com um guarda-chuva, segurando uma vez para outra. E outros em pé assistindo. Isso não é falta de caridade? Então, meus amigos, o Espiritismo é a doutrina da razão, é a doutrina do bom senso. Então, nós não, não podemos ser tolos a ponto de voltar o nosso olhar caridoso somente para um dos lados. Temos que ter a visão do conjunto, lembrando sempre que a caridade ela deve ser acompanhada de justiça e do amor, senão ela pode se tornar tola e míope. É, no livro dos Espíritos, quando é abordado os caracteres do homem de bem, é, os benfeitores eles falam do senso de justiça, dizendo que o homem de bem, ele sacrifica seus interesses por amor à justiça. E quanto a nós, espíritas ou de outras religiões, temos sacrificado os nossos interesses pessoais por amor à justiça? Ou ainda nós estamos pensando que levar vantagem é uma virtude? Porque muita gente acha que levar vantagem é virtude. O cristão verdadeiro ele não deve permitir-se jamais uma caridade tendenciosa, ou é caridade ou é apenas conveniência. Devemos analisar isso. E antes de proferirmos a sentença fatal é, e a, é falta de caridade, é, vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, verificar se não estamos fazendo exatamente o que julgamos errado para os outros. Se somos espíritas, devemos balizar nossas atitudes pelas orientações que nos são trazidas pela doutrina espírita, pelo evangelho de Jesus. Ou então devemos abandoná-las por julgá-las desprovidas de argumentos convincentes. O que não devemos fazer é amoldar os conceitos espíritas claros e lógicos às nossas conveniências. Vamos prestar mais atenção nisso. E quando a gente for proferir essa palavra e a falta de caridade, pensar se realmente... É realmente falta de caridade ou estamos usando o senso de justiça? Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.